tá Acontecendo nesse carro, velho? Então, eu não sei. A gente tinha uma mala e uma mochila, <risos> mas agora a gente tem tudo isso. A gente saiu de São Paulo com uma mala só. So. Só so. olha esse carro, mano. As que coisas tá acontecendo estão com esse carro. Não tem espaço. É uma dobrou, dobrou. Era do seu maquiagem. Ai meu Deus, que coisinha, meu Deus. a gente pegou uma dobrou. Tá. Como eu amo Minas Gerais o café da manhã é genuinamente brasileiro O que você acha disso? Como em todos os vídeos eu tô falando A comida brasileira não tem igual né? Você tinha tanta falta de comer um café da manhã do Brasil Tipo pão de queijo Coração, omelete Sabe, em Minas tem goiabada com queijo Minas Tipo, vocês são demais Apenas pai, sabe? Apenas um não pare. Não, apenas não pare. Tipo assim, vocês já são um dos povos mais queridos do Brasil. Vocês não precisam esforçar mais, entendeu? <risos> tá bom já. A gente achou um restaurante aqui no meio da estrada. Olha que bonitinho esse restaurante. Olha as mesinhas ali. E tem um lago atrás. Olha que legal isso. Adoro os restaurantes de meio de estrada. A gente tá a tá uma hora e meia de poço de caldas. A Paula tá super feliz que a gente parou pra almoçar. Né? Porque, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas se ela não está com fome, ninguém mais pode estar. E ninguém pode comer, né? Corretíssimo. Como eu estou dirigindo, sou eu que sou motorista ela não sabe dirigir, eu vou parar porque eu quero. Você está pagando. Estou com fome. Vai amor, valorize, valorize. Meu, meu. Olha que, que coisinha deliciosa, velho. Arrozinho tipo na cumbuquinha, sabe? Feijones. Meu. Deixa pegar mais arroz aí. Existem, existem coisas no Brasil que não tem, sabe, melhor no mundo. Não existe, tipo, um arroz com feijão, sabe, na né, com boquinha, Tipo, meu, que delícia. Como pode? É, é uma mas... coisa que você não sabe valorizar, né? Não, você tá aqui no Brasil, você não sabe valorizar esse tipo de coisa. Você só valoriza esse tipo de coisa quando você vai pra onde? Pra gringa. mas você pensar, ah, vou jantar onde hoje? Vou no Outback. Não, mano. Não, mas esquece Outback. <risos> vocês estão fazendo Outback, sabe? <risos> Meu, vai no Zé da Esquina que vende arroz <risos> e feijão, sabe? Com farofa e ok Tipo, para. Para. Outback, me respeita. Outback. Hum, Só que, é que me chamava pra Outback é que vão merda. Você vai chorar. Me chamaram, inclusive. A gente foi no Outback, inclusive. Dá um abraço, é, pra... é verdade, pra abraço pro Márcio da comer, Global é. Vida A gente foi no Outback, né? Eu... Obviamente eu não comi nada, mas... Esse é o pratão do Bados. Nossa, que delícia. Tem... Tem uma pimentinha ali ainda. Não, come tudo. Tá tocando, Bagus. Que o céu é maior Tente dizer Mas você Longe de chegar Olha que bonito, De né? algum lugar Onde eu Você viu passar Estranho é só Errei a letra. onde veio O tempo é maior Nem lembra essa é aquelas músicas quando você vai no karaokê com a sua família? É aniversário de criança. Aí até o karaokê, né? Sempre tem alguém que canta essa música no karaokê. E acha que patassa, né? Normalmente essa pessoa que canta é o mesmo tio que faz a piada do tio do pavê. Normalmente é o mesmo tio. Que é, é eu, vou ser, eu vou ser o tio do pavê com toda a certeza dessa vida. Eu vou ser o tio pavê. Gente, viemos parar em Poços de Caldas. Por que, que a gente veio parar em Poças de Caldas? Vocês conhecem esta figura aqui? Ó? Uai! Uai! Uai! Chegamos! Ó. Essa é a australiana mais mineira que tem. mais mineira que tem no mundo. Uai! Que beleza isso? Agora já tem uma cerveja em copinho. Cerveja... No copo correto. No copo correto. correto. Pra quem não conhece, não, não é a não, não Nina é. Ferreira tem um canal de Austrália também. A gente conheceu lá em Brisbane. E a gente é muito brother, muito amigo. A gente se ama muito. Muito. E era a pé de BH aqui. Aí a gente veio a pé até aqui, de BH até aqui, só pra ver a Nina. Deu um pausa de casa só pra ver a Nina. Né, Nina? Né, tio. Muito bom. Aí eu vim só filmar para dar um outro. Adotei eles, estão lá em casa. Verdade, ficamos lá na casa da Nina, muito aconchegante a casa da Nina. A mãe dela falou que ia fazer pão de queijo pra gente de manhã inclusive. Ela falou? Ela falou, que ia fazer. Hum, café de manhã mineiro. pra enxergar. Bom dia. bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu adorei a hospitalidade mineira de vocês. Muito bom, <risos> dormiu bem? Dormi muito bem. Isso que é importante. Muito bem. Já acordo com o pão de queijo. Já ah, acordo com o pão de queijo. <risos> que gostoso. Estamos indo agora pular de Glider, cara. Muito louco. A Nina, a Nina resolveu fazer a, os passeios turísticos com a gente aqui em Poços de Caldas. Nina Tours! Nina, Nina Tours! Nina Tours! <risos> a gente tava achando, na real, que Poços de Caldas era Caldas Novas. Aí eu falei, nossa, da hora, vamos pra caldas novas, né? Piscinas termais e tal, mas não. Na verdade, ele se enganou, ele vai ter que se contentar com as águas com cheiro de enxofre. É, água com cheiro de enxofre. E tem um, um, um Rio de Janeiro falsificado aqui, porque tem um Cristo. Lindo o nosso Cristo. <risos> é bonito mesmo o Cristo daqui, gostei. Tem Bondinho. Muito legal, tem o Bondinho, tem o Rio, tem o que? Não, tem o Cristo. Então acho que é meio que uma inveja do Rio que o pessoal tem daqui, né? Só que a gente é mineiro, né? Só que então, é mineiro. O que? Uai, sou so. Então eu nunca pulei de glider, eu já pulei de paraquedas Pra quem nunca viu, tem aí vídeo no canal aí. Não vou botar aqui porque eu não, não Mil anos que... atrás É, porque eu tenho preguiça de procurar <risos> os vídeos no canal Mas você procura lá, você vai ver os vídeos lá Que eu pulei de paraquedas Então eu gosto dessas coisas E aí eu vou tentar seguir a Nina pulando de glider com o meu drone E aí eu vou tentar fazer a Paula Comecei a Paula ah, De pular boy. de glider Nossa, também Que acho que não vai acontecer Não vai, não vai dar certo Acho que a Paula nunca vai pular de glider na vida dela Então vamos lá, vamos pular de glider e ver aqui Irina, como foi o seu, o seu voo? Meu voo foi maravilhoso. Você tá filmando? Meu voo foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi com muita emoção, porque foram dois. Foi incrível. É, o da Paula é sensacional. A Paula cagona é. pra caralho. Não vai voar de jeito nenhum. <risos> Meu voo foi tão rápido. Nem percebi. Que, que eu a gostei. gente nem viu que ela foi e voltou. É. Foi muito ligeiro. Foi tão rápido que a gente nem viu. Mas você gostou? Adorei. Muito bom. É que as montanhas aqui são lindas, gente. É bonito mesmo. Vocês vão ver aí nas imagens que a gente vai fazer de drone pra vocês. Podem vir aqui voar comigo. Muito bom. Finalmente saiu. A gente a gente foi descendo o nível assim, de cidade pequena, gente né? Então, eu de São Paulo pro Rio. Aí fomos pra BH, Ótimo. antes Ouro Preto, né? Passamos o posto de casa começou a ficar pequeno. Agora a gente vai pra roça mesmo com a Nina, né, Nina? E aí, estamos na roça. Onde nós gente? estamos? Na roça, roça. Roça muito roça. Que e roça é essa? Que roça essa? Aprendeu os níveis de roça? Aprendi os níveis não... de roça, é verdade. E agora tem a a fazenda, fazenda. literalmente na roça. Né? Como é que é? tem a fazenda? Aí tem. Sim sim. E Felipe, ajuda nós aqui. Tem a fazenda. Fazenda, sítio e chácara. Chakra. Fazenda, sítio e chácara. A gente aprendeu os níveis de roça. Fazenda, sítio, chácara roça. e roça. É. Roça. Oh. E nós, aqui. E nós? Isso Que é remédio, gente? Não é de São Dorgas não. Ah, a linha tá usando Dorgas. É pro cachorro. Ei, Doc! Doug. Ei, Doczinho! Aqui na roça, fi, tomando Skolitrão. Brasil, caralho! Eu não terminou, O <risos> quê? Okay. Eu, eu terminou seu vlog? Ah, a gente foi por lá de... Pular? A gente foi lá de glider hoje. Vocês devem ter visto as imagens aí já. Porque nessa edição, eu nunca sei como, como é que eu vou editar o vídeo, eu fico falando um monte de besteira, quando eu vejo já tá... Tá uma anarquia. Tá uma anarquia, aí a gente foi pular de glider, hoje a Paula não quis pular. E... Cara, foi um dia muito engraçado, muito bom. É, aí eu e a Paula fomos no mercado, e esse caboclo aqui foi embora dormir, não foi a Paula. <risos> Ganhou até um presente de Minas. É, tá ó, bom, ganhei, um, ganhei um docinho da Paula de Minas, obrigado, amor, você é, né? é, é sensacional. Tá. Você é que pagou? Então obrigado, Nina. Tem o doce de leite Minerso. De nada, não né? De nada. Minerso! Agora, o que aconteceu aí, Nina? <risos> isso aqui, gente, é inhame. Mas eu comprei 3 quilos de inhame achando que era mandioca. Porque a gente ia fazer costela com mandioca, agora vai ser costela com inhame. <risos> <risos> a cara dele de... <risos> vamos, botar inhame, vamos botar esse inhame na panela com a costela? Não, não vai pôr inhame na minha panela. <risos> Ai, Não vai. gente, mas gostou. Tem uma, Tem uma babinha. Tem uma babinha? Tem uma babinha? Eu tô casando. Tem uma hoje. babinha. Hoje eu vou casar. Vai casar na roça. Você tá, você tá com esse buquê de brócoli na mão aí também? Vai casar comigo, Babs? Pô. Vai casar na roça de buquê. Né? Olha, ele fica parado. Não, Ui. ele tá muito Gente, quê? um buquê de, de brócoli? Bro... 3, quilo 3, 3 quilos de inhame. 3 quilos de inhame. O que, que você vai fazer com tudo de inhame? Olha o tamanho desse inhame. Vamos passar o final de semana com o ninhame. Toda paixia dele. <risos> Até poder mais. Dá pra fritar? Frita inhame? Isso aí. Dá, e frita mesmo. mandioca, deve fritar inhame. Vamos fritar o inhame. A gente deixa a Iquete no ar. O que receitas vai acontecer? O que inhame. tem inhame. Inhame. alguma coisa pra fazer com inhame? <risos> com receitas, esse inhame. Receitas com inhame. O que vai acontecer hoje? Só saberemos. Para, para, para, para, para, para, para, para. para. Chegou a hora de ir embora da roça. Tchau, Nina. Tchau, Ti. Muito obrigada por parar aqui em Minas, na Muito roça. Muito bom. Eu não sei como que eu vim parar aqui, mas a gente vê. <risos> Chegou de repente. Chegamos aí, de repente, e já estamos indo. tem que voltar. Voltaremos. Voltaremos. Beijo. Beijo. Obrigada, viu? Até a próxima vez. Boa Obrigado viagem. Por tudo. Ah, deixa eu falar tchau aqui também. Dá né? tchau, então. Deixa eu dar tchau pro Felipe aqui. Vamos tchau. dar tchau pro Felipe. Pra quem não sabe, é o namorado da na Nina, aqueles caras... É, é. <risos> Falou, brother. Falou. Tá, mano, pra gente yeah. conhecer, mas Obrigado e por tudo. <risos> Agora todo mundo já sabe, hein? Já pode, pode colocar isso no vídeo ou não? Pode. Pode botar no vídeo? <risos> que é namorado da Nina? Tchau. <risos> ah, que vai, <foi? risos> Nina namoradinha. Agora a gente fala tchau aqui, Tá ó. namorando, tá... No... <risos> o que aconteceu? Eu comprei camisas iguais. Você tá zoando com a minha cara, né? Vai logo. O Thiago decidiu comprar quatro camisas, aí olha só. Olha essa que ele comprou. Olha essa que ele comprou. Agora, olha as próximas. <risos> olha essa e olha essa. Elas são iguais. Olha isso. Elas não são iguais. Essas duas são cinzas com tracinhos, desenhos em preto. E essas duas são vinho com, com umas tipografias e tal. Olha aqui, não, sério. Essa aqui tem até os, a mesma fonte. Olha isso. Agora você vai escolher a que você gostou menos e a gente tá, vai lá trocar. Essas duas aqui você pode trocar. Tá bom. Qual? Essas duas aqui. E essas duas que legal. Então essas duas aqui a gente vai trocar amanhã. Tá bom.